Oh, this is such a bad idea What's up guys? E aí galera Ai, isso é um, uma ideia horrível É, eu concordo <risos> Mas vamos lá, uh, eu vou tentar acertar as letras da música Rap Lord das, Como você uh, fala esse, esse nome? Não sei, não ouvi antes Raikais Eu diria que sim, mas eu não conheço então Ai amor eu estava eu esperando para o site, esse site que eu uso para gravar esses vídeos, ter essa música para assistir o, o clipe. E eu também eu não escutei a, a música ah, ainda. Não. Vai ser difícil. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser difícil. Qual é nível que você vai colocar? Tá, normalmente eu vou para advanced, mas okay. para essa música eu acho que eu vou usar intermediate. <risos> Mesmo assim, eu acho que a gente vai esperar. <risos> Você acha? Vai, não, vamos tentar, não sei. Mesmo com você? Não sei. Alright, vamos lá, gente. Intermediate. Luta para entrar e não você. É fácil. Que não pertence eu devolvi ácido no metal. Eu devolvi, né? Se mm eu -hmm. devolvi ácido no metal, causa efeito letal. Tanto é baixo que spreme respira que pirata na mira da minha fermenta. espera, não pertence eu devolvi ácido no metal. Causa efeito letal. Calça efeito letal. Tanto baixo que spreme respira que pirata na mira da minha espera. Meu Deus, calma. <risos> Baixo show Baixo? É, teto baixo. O que, que é teto? Teto? Silêncio Eu sabia. Kempira <risos> <risos> tá na Nossa, eu não posso pegar, mas toquei uma. É... Eu, eu acho que é mira, vamos ver. Teto <risos> Tá na, na mira, mira da minha... Olhos? Não. Eu tava <risos> chutando. Olhos é masculino, nem podia ver depois de minha. Olhas? <risos> Olha? Olha verbo. Causa <risos> efeito na mira da minha Firma? Sei lá. Firma. Nossa! Ah! Espera! Eu, eu entendi o que ele falou, vamos ver se você pega. Recupera, recuperar. Uh -huh. Aí então eu não sei. me <risos> espera recuperar, ó. Se comendo não morre, nunca Come on me me <risos> Nunca... Remar, tem que remar com algumas palavras dessas Tenta palavras. Tenta ter, vê se começa com T. T. Não. o fôlego. Se Mas pra mim ele nem fala nada, Fô... ele tá respirando só fôlego. Fôle... Fôlego? Ah. Que parece... que é fôlego? Se ah. Por isso ele respirou assim. É, por isso. Tá bom tem <Sessos> Não tem. Não e não, não tem. No não? É, começa com maiúsculo, não tem um nome de alguma coisa. No TP M. O que que é TPM? Ah, não é muito um possível. é PMs. Ah. É. é muito bom não uh -huh. se acomodar, satisfação se o cara. É satisfação Viu? Eu só posso pegar uma palavra Mas eu também, é muito <risos> difícil se o verso ecoa, bebe de polpa! Ecoa! Ecoa? Ecoa. Tipo eco. Satisfão. Uh -huh. Satisfação. Satisfação. Satisfação. Satisfação. Ah! Satisfação. Se o verso. Ecoa. Ecoa. Vento em popa. Popa. Popa é uma parte do navio. Agora eu não lembro se é a frente ou atrás do navio. Eu, tem, eu, eu ainda acho que o de Eminem o Rap God, é mais difícil, mais difícil. É Mas isso também é muito difícil Aham uh -huh. Não É porque eu sei o que, que é, porque faz sentido pra mim Não Calma, calma não vou falar não não é. me poupar o que, que é poupar ai ai ai ele tá usando palavras que eu nunca uso em inglês poupar é tipo ah isso deve ser bom é... no, continue. Poupar. Continue. não continue não continue mas é que poupar tipo pode ser de save money mas no sentido é tipo Poupar o cara é tipo. Okay, Now vou me poupar. Ah, let's go. Ah, quem é esse cara? Parece Eminem um pouco com bigode. Não. Nossa, nada a ver com ele. O Eminem é gato. Esse cara é feio. Ele não é feio. Eu... ué, e Eminem não é gato. Ele é gato. <risos> eu acho ele gato. Agora estou na dúvida <risos> se você me acha linda. Lindo. <risos> ok, sai daqui. Eu não te quero mais no vídeo. <risos> você <risos> é muito mais lindo que o Eminem, amor. Mas, o Eminem ah, é mas agora estou na dúvida no seu gosto. <risos> De... Tô de pé, talvez. Tô de pé, ah. ah tá. Oh my god, Just... relaxa, calma. A gente, alguém consegue entender o que esse cara fala? Do meu lado. Nossa senhora, mandou muito bem nessa! É, do meu lado e vou correndo... <risos> eu, tava, eu tava... te esperando falar <risos> a palavra. Meu Deus, eu não falar. Para mim ele fala com a Uau! ralé, mas... Uau! Qual é? Ralé? E. Nossa. Ok, vamos. Agora a gente <risos> tem a, a primeira pa, a letra. <risos> Não sei. É, ele ideia. faz um som que eu nunca ouvi na minha vida. <risos> Vagabundo quer. Mas, é, mas e quem não quer né Quero ver Não responda Responsa Responsa Quero ver dinheiro na responsa Responsa é responsabilidade, é short Ser amigo da onça Por causa da, da nota de cem reais Ah, pode ser, é que amigo da onça é uma expressão também no Brasil Ah é? Ah. Para de, de, de, de, de significar o quê? que? Eu que eu quero ter dinheiro Meu Deus, você não sabe explicar Eu não sei nada, né cara meu Deus. Eu só penso para explicar coisa Eu tenho na minha cabeça e eu não, não sei explicar Tudo bem, elas vão deixar as... <risos> a, <risos> a resposta embaixo Sim Mas eles vão me gosto, criticar mil vezes Eu gosto meu meio... Minha resposta Eu gosto dessa resposta também é, Faz sentido para um rapper? Eu pensaria Ai, não dá pra desistir, não. Não tamo na metade ainda. tô na tô... tô... contenção, a papo de que Contenção Contenção Que que é isso? Ai, cara Ai, amor <risos> Eu não conheço essas palavras em inglês. Ele tá usando mil palavras que eu não conheço contenção. em inglês. Contenção. Containment. É, pode ser. Containment. Faz sentido. Faz? Say at the king son. I know who they are. Tô I am. Tô contenção. I am. In containment. That doesn't make sense. Não, But não we're sei. just gonna, you know, power through. Eu acho que já provamos que a gente é ruim no negócio Nem, nem chegamos na metade da, da música ainda Meu Deus, gente! Ah, Mas eu vou eu vou voltar e eu vou escutar a música sem fazer essa putaria Para conhecer a música Porque Não. eu gosto, eu gosto do som Ah, eu tenho certeza que você gosta <risos> É bem teu estilo ah. Então gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau tchau. Tchau. Então, gente, quando eu estava editando a primeira parte do vídeo, a gente terminou na metade do vídeo, né? Na metade da música. E terminamos porque demorou mais do que meia hora para gravar aquela parte. Mas quando eu assisti a música, o clipe da música inteiro, percebi que... A gente perdeu a parte mais mais difícil, a parte que ele fala mais rápido, né? Então, eu pensei que eu, eu preciso gravar mais um parte desse vídeo tentando acertar as palavras daquela parte do vídeo. Então, por isso, tem parte 2. Então, vamos lá.